Salve, sou Marco Querini, estou aqui fazendo hoje meu treino longo, já fiz 12 quilômetros, dei uma paradinha porque passei aqui em frente a um corpo de bombeiros aqui nos Estados Unidos, e como eu já falei sobre incêndios mentais, nada melhor do que a gente parar em frente a um departamento de bombeiros para poder falar sobre o tema. Algumas pessoas vieram e me perguntaram, mas Marco, como é que a gente se prepara contra esse tipo de adversidade, como é que a gente se prepara contra esse tipo de pensamento que invade a nossa mente e faz com que a gente tenha esses incêndios mentais. E eu vou te falar, quando esses incêndios começaram na minha cabeça há muitos anos atrás e eu ainda não sabia como eles funcionavam e como eles começavam a criar essas labaredas que tomam os nossos pensamentos, os nossos melhores propósitos, eu fui em busca do conhecimento, ou seja, eu fui estudar a respeito, eu fui tentar entender quais eram esses pensamentos como esses pensamentos eles entravam na minha mente e como eles ganhavam espaço. Então, o que acontece? Todos nós temos pensamentos que são positivos e temos pensamentos que são negativos. Durante o dia, esses pensamentos eles se alternam. Se a gente não está atento a esses pensamentos, eles simplesmente ingressam na nossa mente e começa a fazer estragos. Agora, existem pensamentos que são positivos, como eu já falei. São aqueles de grandes pensadores, de grandes escritores, pessoas que fizeram grandes transformações enquanto estiveram no planeta. E esse exemplo dessas pessoas, através das próprias condutas desses seres, fazem com que nós queiramos nos basear nesses exemplos e mudar nossa capacidade, mudar nossa forma de ser para uma melhor forma. Então, quando você percebe que um pensamento está fazendo um estrago ou está te fazendo se sentir mal ou se sentir negativo, significa que é um pensamento que você não deve acolher. E qual a melhor forma de você trocar esse pensamento? É você lembrar de pensamentos felizes, de momentos em que você teve uma grande gratidão a alguma coisa que aconteceu na sua vida, uma recordação que te deixa feliz. Pode ser recordar de alguma época da tua, do teu passado, da tua infância, a era colegial, de repente de um namoro que você teve, que foi maravilhoso, ou de uma pessoa especial que você conheceu, ou de um local maravilhoso que fez uma grande diferença na sua vida. Então, um dos grandes macetes na hora de você combater um incêndio mental é você reconhecer esse pensamento falar para você mesmo que você não vai alimentá-lo, ou seja, você está tirando o oxigênio do fogo. Quando você tira o oxigênio do fogo, ele simplesmente apaga. Então, quando você tira o alimento do pensamento negativo, do pensamento pessimista, ele se apaga. E como é que você apaga? Justamente trocando por pensamentos de gratidão, pensamentos de alegria, pensamentos altruístas, positivos. Outra forma é você assistir um filme alegre, um filme que te faça rir, lembrar de momentos felizes ou de coisas que te façam rir, piadas, o que seja, mas é justamente tentar tirar o alimento dos pensamentos negativos e desses incêndios que invadem a mente. Normalmente, eles tentam se repetir como se fosse um disco arranhado. Eu já mencionei isso em alguns vídeos anteriores. Vale a pena depois você procurar esse vídeo a respeito do disco arranhado. Bom, de qualquer forma, o um incêndio mental não é impossível de ser apagado. Basta você entender, você tem que eliminar o alimento dele. Eliminou o alimento, você está encerrando esse pensamento. Quanto mais você treinar sua mente com esse tipo de exercício, mais fácil vai ficar e vai chegar um ponto que você vai criar suas defesas mentais, seus soldados mentais para combater esses tipos de pensamentos e em um determinado momento eles nem vão conseguir entrar mais nessa mente porque você não vai dar guarida, você não vai dar esse tipo de alimento que ele precisa. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, caso tenha gostado curta o canal, curta o vídeo, assine o canal, né? Deixe seu comentário e caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem que possa ajudar outras pessoas, compartilha. E vamos começar primeiro essa transformação na nossa realidade, depois na realidade das pessoas que a gente ama e, é claro, na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.